Muitos de vocês têm dois filhos e vocês vão na loja comprar, paga R$ 800 em um par de tênis e paga mais 800 para o outro filho. Se você fizer isso daqui, você vai ganhar um par de tênis grátis. E eu já vou mostrar como que funciona. Espera um pouquinho, não acabou não. Só estou mostrando para você aqui, ó. Vocês sabem que a MasterCard ela tem um programa chamado Surpreenda MasterCard. Surpreenda MasterCard, compra um, leva o outro grátis. Eu já falei no canal esse assunto, mas vale a pena eu é, refazer essa informação, porque você pode... É, quem é novo talvez não saiba disso e acho que é só cartão Black que pode fazer isso. tá Só para concluir a viagem, você pode tanto escolher o voo, como eu fiz aqui tudo direto, como fazer um voo com escala de uma hora, duas horas, cinco horas. E o mesmo voo que eu estou fazendo aqui de São Paulo, acontece para o Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Tá? Então vocês podem fazer o mesmo trecho de vocês, Recife também. Tá? Recife, Panamá, Paraná e assim, todos vocês podem fazer a mesma coisa. Tá? Só depende da estratégia que você quer fazer. Tá? Bem, Mastercard surpreenda. Como que eu faço o, o cadastro mesmo Você vai entrar no não tem preço, então o site é surpreenda .não -tem -preço .com .br, tá? Surpreenda não tem preço.com.br. Você vai fazer o cadastro e vai adicionar os seus cartões pela bandeira Mastercard. Quais cartões que aceitam aqui, Leandro? Aceita qualquer cartão de crédito: cartão básico, cartão pré-pago, cartão de débito, cartão maestro, cartão é Gold. Platinum, Black, qualquer cartão, cartão Travel, qualquer cartão, tá? Todos os cartões Mastercard, todos, sem exceção, cadastra aqui. Todos os bancos, todos os bancos, tá? Ah, o Inter, todos os bancos, todos. Se eu tô falando que é todos os cartões Mastercard, é todos os bancos, tá? Esse programa não é do Banco X, é do programa Mastercard, tá? Então, o que você vai fazer? Olha que legal. Já até apareceu na imagem que eu queria falar para vocês. Olha isso daqui. Ovo de Páscoa Havana. Compre um, leva outro. Olha que show de bola. Vamos clicar aqui na imagem para você entender. Olha que beleza. Né? Você vai escolher um produto igual ou similar. Igual ou similar. E vai comprar o produto. Então, vamos escolher aqui. Ó. Compre um, leva outro. E tá vendo aqui ó ele vai a promoção é até de dezembro então ele está mostrando para você aqui ó como que funcionaria essa promoção compra um leva outro ó tá vendo Olha lá surpreenda e vamos é, fazer a, a nossa operação então o que acontece apareceu esse ovo de Páscoa aqui ó 400 gramas mas é o chocolate top quem gosta de coisa boa isso aqui é coisa suculé. é um Luxo de chocolate bom, né? Eu vou mostrar para vocês: ovo de Páscoa, Havana, chocolate ao leite, recheio doce de leite. Olha que beleza! 134 reais. Esse é o preço mesmo. Você vai na loja, é esse preço tá. Só que você vai comprar esse daqui ou escolher esse daqui: ó, ó 59 reais, Esse da Finning, esse da Finning, vem com recheio de morango para criança. É, esse daqui, chocolate meio amargo, recheio doce de leite também esse daqui é o ao o, o leite com flops eu gosto desse um luxo então imagina que eu vou comprar eu já comprei tá eu não sou bom comprei dois você pode comprar quantos quiser na lixeira na lixeira não na cestinha você pode pôr na, na cestinha quantos quiser e cada cupom que você gerar você ganha um de graça então vamos lá ó. adicionar no carrinho esse branquinho tá e vou pegar esse chocolate preto que é o chocolate meio amargo. Tem, tem doce, tem tudo aqui, ó. Tá? Vamos pegar sempre o preço mais baixo ou, ou igual. Então esse aqui é igual, eu vou pegar o mesmo. Só que também eu vou pegar é, esse com esse produto. Tá? Então eu vou colocar meu CPF aqui e vai entrar no meu cadastro, que eu já tenho cadastro. Tá? Muito fácil. Então, ó. O que acontece? Na, no, na minha cestinha já tá lá, ó. Tá vendo o preço, ó. Ó, o branco, o branco não tem preço, ó. E o preto, chocolate, é, ao, é, o chocolate, chocolate preto, é, como é? Chocolate ao leite, o chocolate é negro, né? O chocolate negro ao leite. Um, três, quatro, 90. Ou seja, eu comprei esse e ganhei o de cima. Aí você pode falar assim pra mim, ah, Leandro, mas. É, é, eles estão cobrando não não se você for lá na loja o Maria Zenir você vai pagar 134 numa caixinha dessa porque o ano passado eu fiz esse teste eu fui no shopping Bourbon em São Paulo e fui lá na Havana. 134,90 aí acontece eu venho aqui e coloco o um voucher né eu vou lá no meu aplicativo e coloco o um voucher que eu quero gerar aí esse esse voucher vai entrar aqui ó Deixa eu ver se ele tá, não tá salvo, que eu já usei. Você vai validar o voucher e aí vai prosseguir para enviar os seus dados, resgatar e pagar. Você paga no cartão de crédito, tá? E aí vai chegar na sua casa esses dois chocolates aqui. Se você quiser pôr mais algum produto na cestinha, você pode colocar mais produtos. Então, você vem aqui na cestinha, é, você pode ver, ó, tá vazio, porque eu não dei continuidade. Se eu desse continuidade, ao continuar comprando, eu posso adicionar de novo o chocolate ou outro produto. Por exemplo, eu quero dar um chocolate para o Edinho e vou dar um tênis da Ais para o Edinho, ó. O tênis está custando, olha os tênis, olha o preço. Olha o preço, Maria Ezenir. Olha o preço desse tênis aqui, ó. Não é um luxo? Olha isso aqui. Olha isso daqui. Olha o preço. Tá vendo aí? Ó? Olha o preço desse tênis. Esse que é lindo. Eu vou comprar esse tênis aqui. Tá? Eu vou escolher o número do par. Tá vendo aqui? Ó, qual o tamanho? 40, 40. O meu número é 39. Do Edinho é 44. O Edinho tem um pé, uma chulapa gigante. O pé do Edinho é uma chulapa, 44. Então você imagina o tamanho do Edinho, o que, que vem por. Coitado, eu nem falo nada. Que um pé 43, meu amigo. Você imagina que com o Edinho, 1,82m de altura. Você imagina o tamanho dessa criança, né? Olha lá. Eu já vou mostrar o voucher pra vocês. Aí, confirma, confirma. Você vai escolher um outro par de tênis, Maria, tá vendo? Ó, eu escolhi um, eu vou escolher outro agora, tá vendo? Vou escolher esse azul bonito, ó. Ó que luxo. Também agora eu vou dar de presente um pro, sei lá, pra minha mãe, 38. Olha lá, ó. Tá vendo? Pede minha mãe 38. Aí eu tenho lá, ó. dois pares de tênis pelo preço de 3.99. Às vezes, muitos de vocês têm dois filhos e vocês vão na loja comprar, paga R$ 800 reais num par de tênis e paga mais 800 o outro filho. Se você fizer isso daqui, você vai ganhar um par de tênis grátis. E eu já vou mostrar como que funciona. Espera um pouquinho, não acabou não. Só estou mostrando para você aqui, ó. Então, você... olha o tamanho do pé do Edinho. 43. O meu é 39. né? Então, olha lá. Já comprei dois ovos de páscoa e comprei dois par de tênis. Quero continuar comprando. Vamos comprar mais coisa. Então, vamos lá. Eu quero continuar comprando. Vou entrar aqui na... Na cestinha, e vou colocar que eu quero continuar comprando. Ó, aí, gente, tem perfume, tem outback, tem tudo. Ó, loticiano, eu compro um produto, ganhar outro. Mulheres, sei lá, ó. dia das mulheres, dia do, dos homens. Ó, lá, perfume, água de cheiro, óculos, tem tudo que vocês imaginarem. Ó, tudo, tudo, tudo, tudo que você precisar. Esse, esse cardápio aqui é luxuoso, tá? Bem, Leandro, como que eu faço então para poder emitir o voucher? tá? Vocês vão entrar aqui, deixa eu só sair do meu login Pra vocês poderem ver aqui ó. Pera aí que vocês vão ver direitinho Eu não sei se o aplicativo vai mostrar pra vocês, tá? Que ele tem aquele esquema de bloqueio de tela Deixa eu ver se vai mostrar Ah, vai bloquear, ó A tela fica preta Não vai deixar, né? Deixa eu ver Não vai deixar Você tem um aplicativo que Surpreenda Ó meus pontos aí, ó, tá vendo? Meus pontos, ó Tá? Eu tenho 162 pontos. Cada produto você tira 10 pontos. Tá? Então você vai fazer o que? Você vai entrar aqui ó, é, em carteira e ele vai mostrar em cartão. Você vai mostrar agora? Não. Deixa eu ver. Histórico? Não. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir agora. É, pelo aplicativo ele bloqueia, por segurança. Tá? Pelo aplicativo ele bloqueia. Deixa eu ver se agora vai. Não, bloqueia também. Esses são meus cartões cadastrados, ó. Você cadastra os cartões, tá? Você vai cadastrar os cartões. E aí, quando você for emitir o produto que você quer, você vai gerar um voucher. Esse voucher gera um cupom. Esse cupom você cadastra lá. É muito fácil. Quando você entrar no aplicativo, você vai ver essa imagem aqui, ó. E todas as operações, você faz aqui, ó. Todas as operações estão tá por aqui, ó. Tá? É muito fácil. Simples, não paga nada. É seguro tem segurança da Mastercard que vocês têm o cartão tem a segurança né então gente você é, pode fazer com a Latam tem tem passagem aérea tem tem um Outback tem tênis para toda a família ó olha que maravilha olha isso aí ó olha as promoções gente é muito legal porque como eu falei para você é, você tem pizza você sabe, pizza, você comprou uma pizza e tal, tem, sabe aquele Zé, Zé da entrega? O Zé, Zé Delivery, o Zé Delivery tá aqui dentro, sabe aquele, é, comida, restaurante? Restaurante, não tem o Inter que você paga lá, 350 pra poder usar? aqui, ó, você vem aqui, ó, restaurante, ó que luxo, restaurante de graça, 10 pontos, você tira aqui, 10 pontinhos, esses pontos não é milha sua não, é do Mastercard Surpreenda, é outra coisa. 10 pontos, gente. Você come um prato de graça aqui, ó. Olha, olha aqui um salmão. Olha aqui, que luxo. Gente, olha que maravilha. E o um bom de tudo isso, sabe o que é? Ninguém sabe de nada. Na hora de chamar o garçom um pagar, você fala, surpreenda Mastercard.